Salve rapaziada, mais um hoje na Austrália começando pra vocês. Hoje eu vim falar de um assunto extremamente importante que muita gente me pergunta, então eu vim até Gold Coast pra gravar aqui com o Carlos da Bravo Migration sobre imigrar para a Austrália. Você que quer vir pra cá e não sabe como imigrar pra cá realmente virar um residente permanente, eu trouxe aqui o Carlos pra gente poder conversar sobre isso e eu vou apresentar ele pra você já já. Se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Música o Carlos, né, eu queria que você se apresentasse, na verdade, para o pessoal, quem você é, qual, qual o intuito, né, onde você trabalha e o que, que você veio aqui explicar para eles. Primeiramente, obrigado, Thiago, pelo tempo aqui. Foi um prazer para a pra gente poder fazer esse vídeo, que vai ser importante para todo mundo que está no Brasil e quer vir para a Austrália com a intenção de conseguir uma, uma, uma residência aqui permanente. Eu acho interessante para pessoa que quer vir para a Austrália, já conversar com a gente de imigração antes mesmo de vir. Aqueles que querem mesmo ficar para já ter uma estratégia de, de como pegar o visto permanente, tá bom, gente? É, é um processo onde eu acho que hoje é mais fácil conseguir um visto permanente do que 10 anos atrás, quando eu cheguei é, é, em 2005. É, primeiramente, a Bravo Migration, eu sou advogado aqui em Queensland, eu trabalho para a Bravo Migration, que é uma agência que foi aberta por dois brasileiros a, a, a, em 2008, já são um agentes de imigração há mais de 15 anos. E a gente tem uma empresa, nosso head office em Sydney, a gente tem escritório em Brisbane, em Gold Coast e também no Rio de Janeiro. Se você quiser lidar com, com, com o nosso agente face to face, pessoalmente, você pode também ir no escritório do Rio de Janeiro. É, a Bravo, a nosso, nosso trabalho é esse, é criar estratégias, é te assessorar, te representar junto à imigração, é, é te acompanhar durante todo o processo mesmo até essa vitória aí que é um visto permanente. E hoje, para vocês entenderem um pouquinho, tá? eu acho que se você quer ficar na Austrália, é importante você entender um pouco de economia e o que está acontecendo na Austrália. A Austrália hoje é um país onde é, é, ela está tendo problemas financeiros, apesar de ter essa qualidade de vida fantástica, que só quem está aqui que consegue ver a qualidade que, que nós temos, é, o custo para manter essa qualidade é muito alto e o governo australiano ele, ele tem um custo muito alto porque a população idosa aqui é gigantesca a gente tem um boom de crianças que eles estavam o governo estava até dando dinheiro para a gente é, é, ter filhos na Austrália e a dívida com essas a conta com essas duas despesas dessas duas despesas é muito alta e a classe trabalhadora é muito pequena é por isso que eu falo sempre para os meus clientes que querem vir do Brasil, as portas vão estar abertas para os próximos 15 anos aí, gente. Até essas crianças começarem a trabalhar e produzir, as portas estão abertas, tá bom? E, mas estão abertas para quem? Estão abertas para certos profissionais que o país precisa. E esse, essa é a importância de conversar com a gente para ele te falar quais são as profissões, as profissões em demanda, o que, que você pode estar estudando aqui na Austrália para aumentar... A, a, a sua chance de conseguir um visto permanente no futuro e hoje, se você olha a lista Skill Occupation List, a lista SOL aquela lista é a lista de demandas de, de profissões altamente em demanda no país em qualquer lugar que você for na Austrália vai estar precisando daqueles profissionais se você não está naquela lista mas está na lista Consolidated Skill Occupation List, C Sol, também é uma lista boa, de, com, com demandas mas ela, ela, pode, ela, ela é uma lista onde tem demandas em certos em certos estados, não está em demanda em todo o país. É, mas as duas são excelentes, é, é bom dar uma olhada na Skill Occupation List, se você quer estudar e se profissionalizar na Austrália, eu seguiria essa, esse caminho. É, em relação a, aos caminhos para pegar o visto permanente, eu sempre falo, é, é, tem, tem mais de, de 100 vistos na Austrália, é, é, mas realmente são três portas para você conseguir um visto permanente. Tá? Ou você vai pegar o visto permanente por relacionamento, se relacionando com um australiano, o australiano é, que a gente chama, a gente chama de que é o Partner Visa, ou você consegue pelos seus skills, que aí tem mais duas portas, dois programas aí, que é o Employer Program, que é conseguir um sponsor, um emprego full time na sua área, ou pedir um visto permanente para o governo, caso a sua profissão esteja em demanda aqui, ou, ou tenha algum estado que esteja precisando de um profissional da sua área. E para isso, com a maneira que a gente trabalha, eu avalio o currículo do cliente, nós, nós avaliamos o currículo do cliente, a gente verifica a sua qualificação, onde você estudou, se a sua faculdade é reconhecida aqui na Austrália, é, a sua idade, a é, é, experiência de trabalho, é, se você pode provar essa experiência de trabalho. Com base nessas informações, a gente cria uma estratégia para você e te fala se você já qualifica para um visto permanente, estando aí mesmo no Brasil ou não, e o que, que você deve fazer para se qualificar no futuro. E a pessoa que quer. É, como a gente estava conversando antes, já fazer um planejamento de vir para cá, né? Antes de sair do Brasil. Um, o que, que você recomenda para essas pessoas que já têm isso em mente? Digamos que um engenheiro civil, por exemplo, que é uma profissão que tá na lista, uhum. né? Eu acho que de cabeça tá na lista. Isso. Digamos que um engenheiro civil quer vir para cá e a ideia dele é migrar mesmo. Uhum. O que código que você pode dar e o que, que ele tem que fazer de planejamento antes dele de sair do Brasil? É, você deu um exemplo bom de engenheiros, por exemplo, engenheiro, gente. Engenheiro, eu tenho clientes que nunca vieram para Austrália e já tão já pegaram visto permanentes pelo Skilled Migration ou alguns já estão competindo ao, ao, ao visto. Tem profissões, o Skilled Program, você não precisa estar na Austrália para competir ao um visto permanente, tem clientes que já vêm com visto permanente. O engenheiro é uma profissão ótima porque ele não precisa de, de experiência profissional, mas ele vai precisar de um inglês bom, ele hum. é um inglês nível 7 em tudo na, na prova do IELTS. Cada profissão tem um requerimento diferente, cada profissão tem uma instituição diferente para para fazer o reconhecimento profissional na Austrália. Então, é por isso que, que, que é o ideal conversar com a agente de imigração antes de vir, para a gente criar a estratégia personalizada para para aquele caso, para aquele profissional, entendeu? O inglês é a base de tudo, tá, gente? Vocês não vão conseguir nada sem o inglês. Então, a primeira coisa é o inglês. É, é, é vir estudar o inglês, se prepara para o IELTS. O IELTS é um requerimento para vários para vários vistos e é uma prova difícil de fazer. Você tem que aprender as manhas da prova também. Então, se você quer vir para a Austrália, eu não tem o inglês ainda e quer criar uma estratégia aqui, vem estudar inglês, chegando aqui procura a gente e, e, e, e, e, e marca uma consulta para a gente criar uma estratégia aí para você. Perfeito. É, você tem alguma consideração final que você queira deixar? Alguma... Gente, é, é, eu sou advogado aqui em Queensland, eu me formei há 3 anos atrás, estudei direito no Brasil também, trabalho só com imigração no momento, trabalho com uma empresa fantástica que é a Bravo Migration, está muito bem estruturada e preparada para receber você e atender o cliente com a melhor qualidade possível e rapidez possível também. É, é, então se vocês precisarem de uma assistência jurídica precisarem de uma empresa é, de confiança entre em contato com a Bravo Migration entre em contato com a gente você vai, é, vai ter o meu link, aí, meu e-mail para contato ou entre em contato com o nosso office no Rio de Janeiro e, e esperamos, você, esperamos vocês, esperamos vocês para pra vir morar nesse país maravilhoso que é o Brasil, que é, um, que, é um, que é a Austrália, que é um Brasil que deu certo, eu sempre brinco, né? Com certeza. Né? É o mesmo clima do Brasil e, e, e vamos que vamos, gente, é isso aí. E pra todo mundo que quer, igual o Carlos falou, vou deixar os e-mails deles aqui embaixo, os links deles. Ah, o Carlos é o meu advogado pessoal de imigração, então também, né? Tô fazendo todo o processo <risos> com ele também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu vim aqui trazer pra vocês, que o Carlos vai trazer pra vocês. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais! Obrigado por assistir e obrigado, Carlos, também, obrigado. pela sua presença aqui no meu canal. Obrigado. Tamo, Tamo junto. Mais, gente. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.